Fala pessoal, beleza? Franz Rezende, mais uma vez aqui no começo dos revestimentos da cozinha. Agora é hora de preparar a argamassa para assentar nossos revestimentos aqui da In revestimento então top de linha 55 por 110. Pessoal, vamos usar aqui a argamassa da Quartzlite para porcelanatos internos. Ele na verdade é a argamassa para porcelanatos e piso sobre piso interno. Então é uma argamassa bem aditivada e ela serve para grandes formatos também, como esse aqui, ó, que a gente vai assentar, tá? Esse aqui é um grande formato e ela serve também para ele. Bora lá te passar uma dica importante sobre a quantidade de água. Vamos ver lá na embalagem quanto de água é recomendado para argamassa. Na embalagem da argamassa já vem, já vem descrito pessoal a quantidade é, indicada de água para cada saco de argamassa. Então eu vou te mostrar certinho. É, nas nas da na Quartzulite vem vem na embalagem certinho então eu vou te mostrar para você e depois a gente vai preparar uma juntos aqui Pra gente poder sentar nossos investimentos bora lá beleza pessoal a argamassa que a gente vai usar aí ó é a porcelanatos e piso sobre piso interno cinza da quartzolite tá é essa argamassa que a gente vai usar aqui aí pessoal é o seguinte ó nessas argamassas aqui da quartzolite no na parte de trás aqui ó, ó Beleza, pessoal, na parte de trás, ó, da embalagem, vem aqui, ó, a, o, o CNPJ, né? Da, da fábrica que fabricou essa argamassa, o horário, tá vendo? Tem tudo discriminado certinho, o dia que ela foi fabricada e a quantidade de água. Aqui, ó. Água, 4, seriam 4 litros para cada saco de argamassa, tá vendo? Essa, isso, essa quantidade de água pode variar, pessoal, de, de fábrica para fábrica, tá? E vou explicar por quê. Mas vem aqui ó, na parte de trás das embalagens da argamassa da Quartzulite, tem aqui a quantidade de água: 4 litros de água. Beleza? A quantidade de água que vai em cada saco de argamassa varia bastante, pessoal. Varia da região do país, varia da, da fábrica onde foi fabricado, porque assim a argamassa basicamente é. Mineral, né? ela tem base mineral, pode ser é, quartzo, dolomita, etc. Tem mineral. É, cimento, pode ser o cimento Portland, que é o cimento cinza, que é essa argamassa aqui, é com cimento Portland, ou pode ser o cimento estrutural, que é a argamassa branca. E também vai componentes químicos né? na argamassa, é, já falei para vocês sobre, sobre componentes químicos em argamassa, o VAE, né? com acetato de vinil e etileno, tudo isso vai com composição na argamassa e é, essa variação do principalmente do mineral pessoal é, pode variar um pouquinho né de, de uma região do país para outra onde é extraído esse mineral para fazer essa argamassa ah, tem argamassas que vai um pouco mais de água e um pouco menos de água tá outra coisa também que vocês têm que saber sobre argamassa argamassa é, com cimento branco ela costuma secar mais rápido tá o cimento Portland ele demora mais para secar o cimento cinza né o cimento branco ele seca mais rápido você pode perceber que argamassas para pastilha argamassas para porcelanato uh, e, e outros argamassas com cimento branco ela vai começar a secar mais rápido do que a argamassa cinza beleza bora lá preparar nossa argamassa agora outra coisa que eu tenho para te falar sobre preparação de argamassa pessoal é o seguinte a argamassa preparada por profissionais a gente não dosa a água né a gente vai vai adicionando a água e batendo a argamassa de acordo com a necessidade se você é iniciante pega a medida, né? coloca os 4 litros de água, coloca meio saco de argamassa, bata, faz um caldo com essa argamassa e depois você vai adicionando o restante da argamassa que sobrou no saco até dar o ponto certo. O profissional geralmente ele já, ele já faz um, um, uma mistura é, mais rápida, né? ele vai dosando a água, se ficar muito mole ele adiciona mais pó e vai trabalhando durante o dia com ela. Na minha casa aqui pessoal, eu vou usar três Formas de assentamento de piso tá? Três técnicas diferentes Eu vou mostrar pra vocês aqui a dupla colagem A colagem simples com queima E a colagem simples Principalmente a colagem simples no revestimento da lavanderia Pequenininho 10x20 Mas vamos fazer três formas aqui Então não perca os vídeos de assentamento Todas as técnicas eu vou mostrar pra vocês E você já sabe, essas técnicas estão no meu curso você quer aprender tudo de acabamento Vem com a gente, aprenda com a gente Fui, tchau!